No vídeo de hoje eu vim trazer três códigos novos do Clube Penguin Brasil, outubro de 2022. Eu espero que vocês usem logo esse código antes que expirem. O primeiro código é PINTORES18 e você ganha um pincel e um plano de fundo. Tá parecendo muito lindo, hein? Que distância, né? Sou meu miope. E é em comemoração disso, um artista de verdade. Este é um dia especial, único para os pintores da ilha. Desejamos um ótimo dia do pintor, seja das paredes do seu igru ou até de uma obra de arte pendurada na redação. Uma mona, pinguina, que isso. Pinguim, tá virando não binário Então gente, é isso aqui sobre o dia do Pintor, Pintor 18, tem outro Código aqui, deixa eu ver se eu vou encontrar Tem que foi em comemoração ao clube Pinguim, original que fez 17 anos Desde seu lançamento, se chama C Pinguim 17, eu vou usar Aqui e já volto, C Pinguim colocado Aqui já, já podemos usar Balões, 2,5 Mil moedas, próximo Código foi de cartas, bateu 200 metas, 200 likes Precisava dessa meta e já tem 300 3, né? Então conseguimos o do... dobre Cartas 10. dobre Cartas 10 já adicionado aqui. Vamos utilizar. Legal. Eu gosto de carta porque não tem como comprar, né, gente? Sempre que aparece essa oportunidade eu tô usando. Pode ser sempre o melhor no jogo das cartas. Ah! Nobres e outros. A meta foi atingida de forma surpreendentemente rápida. Nada mais justo do que a recompensa tão aguardada. Também, né, várias contas fake de nós, né, que a gente faz pra bater a meta de vocês. Uma batalha elemental só no Clube Ping Brasil. E a festa Halloween chegou, gente. Vamos ver os inters, né? Desse eu tinha gravado um vídeo com dois novos, novos novos códigos, mas eu perdi o vídeo. Não sei o que aconteceu. Acho que eu excluí sem querer. Eu realmente não sei o que aconteceu. Olha que roupa feia, gente. Parece um pozão. Aqui ó, encontrei o pincel. Vou pincel na mão aí. Ai, ah, eu não tô gostando de nada, sabe? Desse fundo. Ainda bem que tem aquele fundo, né? Vamos encontrar os balões aqui, que eu acho que é para as mãos também. Plano de fundo. Ficou muito melhor do que aquele. Eu já não tava gostando. E eu não achei os balões. Eu acho que é um PIN, hein, gente? É, gente, como eu falei, que sou muito inteligente, na moral. É um PIN. E também tem as moedas e as cartas que não dá pra mostrar. Pra mostrar, a gente tem que jogar o jogo, né? E vai saber se vai cair as cartas que a gente ganhou, né? Então, é, é, esses são os códigos. Tem mais dois códigos, mas eu acho que já vai expirar. Que já lançou, faz muito tempo que eu gravei o vídeo, mas não deu. Já estou aqui em outro dia. O Clube PIN do Brasil não para de lançar código. Hoje é dia do Saci Pelerê. Que a lenda do Saci Pelerê é verdadeira, hein? Acabamos de avistar um redemonho surgindo na fora. Talvez seja apenas o efeito do dia Saci bem, fique atento, ele é muito travesso Uma lenda do nosso frocore Saci 2022, já coloquei aqui Vamos ver os itens Ah, ah bem legal, faltou as moedas, né? Não gostei muito Um é para a cabeça e o outro é indo para o corpo Eu acho que eles estão lançando tanto código assim Porque fropou a festa, né?